Primeiro dia de férias. Finalmente viemos de férias, foi toda uma preparação. Vocês não têm noção. Ficam vários dias a pensar em tudo aquilo que eu tinha que trazer para as férias. Para não esquecer de nada, desde fraldas, bodies, babetes, sopinhas congeladas. Foi tudo, e depois também as coisas dos cães. Tudo pensado ao pormenor, mas ainda assim faltaram algumas coisas. Isto para dizer o quê? Finalmente estamos de férias, estou mesmo contente de termos agora assim... Um tempo para descansar, encontramos este sítio uh, que permite animais de estimação e eles estão cá. Tem assim um espacinho lá fora, já vos mostro um bocadinho como é que é também o nosso apartamento aqui. E pronto, estou mesmo contente. Mas, por outro lado, o que é que aconteceu? O Francisco, ontem, estava assim com umas ranhocas, na verdade ele está com os ranhos desta sexta-feira e hoje é segunda. E ontem à noite ele teve mesmo febre, estava com 38 febre. Mas pronto, tirando isto, isto para explicar o porquê de eu estar em casa. Então, o Guilherme e os meus pais e a Madalena foram até à piscina para ela brincar e não quis arriscar, apesar de ontem ter ido com o Francisco à piscina, que ele estava ótimo, não tinha febre, não tinha nada, só tinha reino. Então, hoje não quis arriscar e fiquei em casa com o Francisco, ele está a fazer sesta neste momento. E vou mais ao final do dia um, até dar um passeio com ele. É isso, malta, vou-vos mostrar então a nossa casa que está um bocado desarrumada, entretanto, devia ter mostrado. Devia ter mostrado a casa ontem assim que chegámos mas foi impossível, porque foi chegar literalmente e arrumar tudo Aqui tem lá uma casa de banho Casa de banho, normal Pronto Quando se entra, tem estas ripinhas aqui E é assim, kitchenette E tem esta zona lá fora Aqui é o quarto da Madalena, que está todo desarrumado Ai, não vos devia mostrar isto, devia arrumar as coisas primeiras, mas pronto Pronto, e, eles, e a Madalena dorme aqui depois tem esta parte lá fora. Aqui é então a cozinha. Vibrões, blá blá blá, armários. Aqui é o nosso quarto. Que o Francisco está a dormir, não vou lá abrir a porta. Aqui estão os caminhos dos cães. Pronto, depois tem esta zona... Aqui fora muitíssimo agradável. Agora eu vou aproveitar que o Francisco está a dormir. Para dormir um pouco também, porque ele acordou tipo às 3 da manhã febre e eu estive das 3 da manhã até às 4 e meia da manhã porque tratei do Francisco, Pibron, Leil e essas coisas para a febre baixar e depois acordou a Madalena. portanto, eu entre as 3 e as 5 estive acordada e depois voltei a acordar às 8 portanto, vou aproveitar para dormir um pouco antes que eles voltem tem aqui um bebê Aqui um bebê, então. Este é o nosso quarto, muito simpático, Depois tem aqui também uma parte de fora, que não dá para ver. Um berço e aqui é a nossa casa de banho. Pronto, é isto que temos. Vamos aqui para uma parte Oh meu bebê. Vamos lá sair daí. A mãe vai tirar o Francisco daí. está o meu bebê? E que o mãe? Não temos fé, I wanna do what you want to. Pronto, e este é o nosso quarto. É muito agradável. Agora vou vestir este bebê. Ver se ele tem febre ou não. Oh. Portanto, já fizemos aqui as camas já arrumámos este quarto. Não foi Francisco? E agora vamos tomar uma banca. Minha oh, o é. que? Viu? É é Portanto, estamos a tentar abrir uma bola destas. Não consigo abrir Ainda não me penteei também. Posso -se sentar? Achas que eu vou conseguir? Não, não se pode não conseguir porque não me Olá, ele Quai, babies, And hello Olha, este é o Bill Este é o Bill Este aqui Este é o Benny este, é este aqui que é muito fofo Vou-vos mostrar É este Este é o Francisco Este é o Francisco e o Guilherme. Hoje nós vamos fazer, vamos experimentar, montar este trato. Vai, vamos lá começar. Uau, está a ficar mesmo bem. Uhum. Portanto, eu não vou conseguir. Já viram crianças. é <risos> o <risos> <risos> Já posso criar. Oh, crianças não conseguem. Desculpem, crianças. <risos> a minha filha, a, a mais. É do meio. É do meio. Esta filha do meio, ela também não está a conseguir. Não estou nós a conseguir, é verdade, hum. Mostra, filha. Está a câmera. A malta. Mostra a malta, filha. Mas sim, sim, sim. Conseguimos montar. Mostra o carrinho que que ficou. Uau, está incrível! Bom dia! Vamos começar este dia com panquecas. Madalena põe um bocado mais baixo, está muito alto, a sabor. Aqui dentro, da me pus. Desculpem, já foi. a triturei. Estão aqui dois ovos. Um, aveia E duas bananas Pronto eu Normalmente faço isto na varinha mágica Mas... Normalmente faço na varinha mágica, mas como estou aqui E só tenho bimbi, não há varinha mágica Fiz na bimbi E temos uma madalena que é uma mana mais velha, incrível Explica-nos o que é que tens na tua boca Porquê é que estás encarnada? Porque a tua Dentes. Chama-se revelador de placa bacteriana. Ela lava os dentes e depois põe umas gotinhas e consegue ver onde é que está mais sujo. Põe a língua para dentro. Para dar um sorriso. Estão branquinhos, estão a ver? Se estivessem sujos, tinha encarnado sujo à volta da parte que estava suja. Já já é uma crescida. A mãe ajuda sempre a lavar os dentes, não é Madalena? Não. Está hum, bem, às vezes. ajuda. sempre. Francisco, bom dia! Estás cheio de ranhoca, tem que buscar papel? Francisco! O que está a fazer, Eu Não estou a cá, mas pronto, aqui dentro temos então duas bananas, dois ovos, aveia e depois um bocadinho de leite, vocês podem pôr leite de vaca ou mesmo só água para não ficar tão espesso. Agora numa frigideira antiaderente, vamos pôr várias porções. Então, fiz estas 4 panquecas. Uma mini. Depois é só virar com uma espátula. E tens aqui um bebê a gostar muito das panquecas que a mim fez. A sua laranja. Muito bem. É. Entretanto, este, este prato também estava muito cheio e fofinho, mas esqueci de filmar. Não estava, amor. que panquecas, amor? Por isso eu estava a comer a mão Hum, ok. Tem uma boa amiga. Tá, mas depois isso tens de comer todos e vais comer? As minhas ficaram um pouco queimadas. Então, não que de comer. Bem, entretanto o tempo está assim meio nublado, o Francisco está a fazer sexta, então vou aproveitar para arrumar as coisas do pequeno-almoço e depois vamos até à piscina, até à praia ou até a algum lado porque este tempo assim não dá para nada Bem, meia hora depois já arrumamos as coisas, já estamos prontos para sair e vamos agora até à piscina ou até à praia já é isso. Uau! Mostra! I love about Não são um nada da you, são da Mostra! A Reblen é mau! Estão mal postos é os que tens é que pôr direitos! Bem, entretanto voltei com este miúdo para casa porque ele está meio doente meio doente não Ele está com... Hoje já não estava a fazer febre, mas depois cheguei lá a tirar a febre está com febre, portanto... Uh, se entretanto, quarta-feira, que já é o terceiro dia uh, continuar com febre, que é amanhã tenho que ir com ela ao médico então entre estar na praia, entre estar na piscina, quando ele sempre a chorar, ouvir para casa, o filho vir para casa, ele para de chorar, dá-lhe ao um faz uma cesta, não é querida? E, e pronto, porque senão as tantas também está na piscina, sempre quando ele a choramingar, não dá. E isto, o que é que eu tenho mais para contar? Estou cheio de fome, ainda não consegui comer nada. Eu vou agora. Hum ver se faço uns ovos mexidos com arroz e pronto, a ver se a Louros fica sem febre, senão amanhã tenho que ir a Lisboa e ir com ele ao médico ver o que é que ele tem. Agora a Madalena já voltou com o pai e está a fazer um penteado à mãe. Primeiro estou a pentear, vai tudo bem Vai ficar bonito, meu penteado. Tá. Eu também. Posso tomar batata, pai? Não, mas já vai, já vai voltar e já vai fazer. Cachorro? Cachorro? Não, mas vou fazer uma coisa muito boa. Minas. E vejam só quem já acordou. Francisco! Olá! Não? E o céu já abriu, finalmente! Já temos céu limpo. São o quê? Duas e meia. Já, bebê? Este bebê é só estar em pé. Bem, então não vou apertar com vocês uma coisa que tenho posto no cabelo da Madalena. que fica com estes reflexos naturais, que é este íntia. Isto é tão antigo. Íntia de camomila. Só para a pôr no cabelinho. Fica assim. Entra lá, como está? Cheio de coisinhas clarinhas. fica tão triste. Atrás <risos> não tem muito, é mais à frente. Viu? Quem é o que é mais fofo do mundo? Olá, bom dia. Olá, bom dia, pessoal. Ok, ver como é que está a ficar o meu trabalho da minha mãe? Está ficar Vem. Boa, Benny! Que linda! Olá, malta! vou falar pediu-me para vos mostrar é, o que é que nós vamos comer hoje ao almoço, portanto, fiquem para ver. Temos aqui um pão... Eita! Temos aqui... O que é que temos aqui? Olha, tomate, azeitonas, feta, alface e temos aqui molho de peixe para quem gosta e também, bem, tem o mesmo jeito, e também franguinho, desfiado. Portanto, já vamos mostrar o resultado final. Estou a dormir Bem, são neste momento 5 e 1 um quarto Então uh, vamos até à piscina Porque a Madalena quer muito ir à piscina Nós também Eu sou O Francisquinho já está a De calções Vamos ver se... Oh querida, já vi Menino E quem é que escolheu estes calções? Olha, eu sou a gatinha Eu sou a gatinha pessoal meus filhos Vem cá, vem cá mãe Madalena, Madalena Vem cá mãe, calma relaxa é um bebê Maninho, maninho, não se puxa os cabelos se... Eu acredito querida Ele adora o teu cabelo, acha o teu cabelo lindo Não é Francisco? Sente, vamos até à piscina Como eu estava a dizer o Francisquinho adora a água, pode ser que se anime e refresca um pouco. E espero que a Febre se vá embora, senão amanhã tem que ir as urgências. Estamos prontos. Mas a que escolheu este conjuntinho. Pois foi. Let's go! Let's go, Did you see Mr. Queen? What did we do here? What's that? Doces! Boa! Um grande oh, peixe! Vai, vai. Na peixinha tubarão Saímos agora da piscina E vamos Tomar uma banhoca e jantar, não é, Madalena? Não! Não? Não gostas de tomar banho? Não, não. não, mas gostas de ir à piscina. Não, banho não, que eu ontem te tomai. Eu espero! Eu espero, querida. Estás a conseguir? Não! Eu quero ajuda. Ah, oh, a mãe ajuda, tem cá. ficar. Fiz de é assim? Não! <risos> a mãe tirava o Ah, da frente? Malta, Não vamos fazer barulho, porque o Mano está a dormir. Sim? Vai Faria. Francisco está a fazer O. Mais desperia, o que é que nós vamos fazer mais ou menos? Comer chocolate. <risos> chocolate. Hum. De lado. <risos> <Delado. risos> não podem contar a ninguém. Ok? Nem aos vossos amigos. Nem filhos. Ninguém mesmo. Prometem gordinho? Prometem? Um, dois, dois. Oh. O que foi? Gelado de morango, eu não queria. É melhor que nada, e tem sempre chocolate na parte de baixo. Marilena, ah. <fixos> <tos> <tos> estás a fazer muito barulho, a sério. Não, este é para a mãe. Este é o mais pequeno. Deixa eu ver se vai ser o mais pequeno. Então, primeiro um gelado, mas não digam a ninguém. Eu não, porque fazer O pai assustou-se muito, pois foi o pai. <risos> Tens aqui um bebê, comer bem? Né? Minha. Já vou achar a banana. Temos jantares E agora vamos dormir Preparada? Até amanhã Bom dia, mais um dia Fico Com a minha companheira Mais um dia assim que começa em coberto então, Parece que todos os dias Vou eu com... estou com esta camisola Mas não é verdade não. Ai, eu tenho muito Pronto, parece que estou sempre com a mesma camisola porque eu só trouxe uma sweatshirt. Não eu não estava a contar com este tempo. Amor, mas já estamos quase lá. Não vais beber o bíbron do Man, desculpa. É só um bocadinho. <risos> não! Outro? Outro cão? Olha o Quem está aqui? A para vender o arroz. Bom dia! Mãe, dia, meu dia, okay. meu dia, meu dia, meu dia, meu dia, meu dia, dia, dia, dia, dia, dia, olha, dia, dia, só para mostrar mais. Até visto. Temos uma tocinha. Ah. Bem, interessante. Tive já. Vou voltarmos a casa e vai arrumar tudo enquanto o Francisco dorme. Aproveitei para fazer... Uma máquina de roupa branca com toalhas e não sei o que. Olha o meu bilhinho, aqui é a apanhar sol. Ele tem a apanhar sol e ficar assim a furo ver num sítio. E eu agora vou jogar com a minha filha. O quê? O que é que nós temos? Batei tu. Ah, com o Titi ou As cartas com o Titi. Mas como é que se chamam estas cartas? Uno. boneca igualzinha é esta aqui que esta tá muito feliz a tá procurando mas ah por favor por favor olha, olha o laço é isso isso que não tem nenhuma amiga ah, Hoje que é que outra vez o jogo foi o. Foi eu! Bem, eu sinto que sempre que filme estou aqui sentada no sofá, mas entretanto nós tomamos o canal almoço lá no grão de bico, depois viemos para casa e eu estive a arrumar as coisas, o Francisco entretanto está a dormir. Ele hoje já não teve febre, mas pronto, é o terceiro dia de Iburon. Eu acho que tem também tudo a ver com os dentes. Então eu reparei hoje que ele tem tipo três dentes a sair em cima, coitadinho. Então ele deve estar mesmo a passar mal. Mas pronto, então ele está a descansar agora. Eu guia a Madalena que até à piscina para eu agora me conseguir vestir como deve ser. Hoje estou com o fato bem de banho da da Bárbara Corby, não dá para perceber muito bem aqui mas pronto, com o fato de banho da The Almond que adoro só que tenho sempre este problema as alças ficam-me sempre uh, grandes eu sou muito, eu sou muito estreitinha, sou muito pequenina já cheguei a essa conclusão também antes eu achava que era um problema meu mas não, é tipo, é normal, é assim que eu sou então pronto, uh, tenho que ajustar um bocado as alças fazer tio fez um, fez uma máquina de roupa a fazer, imagino, em férias e a pessoa ainda faz máquinas de roupa Uh, mas pronto, há uma máquina de roupa branca a fazer com t-shirt e não sei o quê, porque não trouxe roupa tipo para 15 dias, trouxe uma malinha pequenina para cada. E a seguir vamos a casa de uns amigos nossos aqui em Sol Troia. E portanto eu, eu lá não sei se vou falar muito para a câmara, malta, eu já não, já, não, já não me sinto à vontade para noutros sítios me pôr a falar para a câmara, fico, fico constrangida. E também porque, efetivamente, lá vou de certeza estar sempre com o Francisco ao ou com a Madalena dentro d'água água e faltam-me mãos. vamos me faltar mãos, certamente. <risos> Bom dia! Quem acordou? Quem acordou? É bem. Quem acordou? Quem foi? acordou Bem, entretanto, troquei para este fato bem banho da Kanté porque hum, aquele era demasiado cotado, então tenho que ajustar primeiras alças. Senão vai-me estar sempre a acontecer este miúdo, tenho que se pentear. o que é que está? Quem é? Oi, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, quem tem dedosinhos e bobo! Pronto, vou avisar então o Gui e é a Madalena que podem vir para casa para ir lá à casa dos nossos amigos. Não é para É. Okay. Okay. Quem é que foi a piscina com a mãe? É isso mesmo Não, não, não, não. Isso dói. Isso dói. <risos> Quero ver um salto. Um salto? Então vejam só este tubarão. Um tubarão. Olha é ela! <risos> Grande tubarão! <risos> Agora é para cima do pai. Para cima do pai, não, isso é perigoso. Uau! <risos> que giro! <síntese> Não, não, não. Agora, acabar? não, não, não. não, não, não. É assim não, não. Muito obrigada! Muito bem! Obrigada, Marinha! Gostei muito! Não, não, não. E vamos para a caminha Você Estou para caminha? E assim Tchau amanhã Tchau Estou para a caminha ainda tenho muita energia Adeus, adeus, puf. Não só, estou a ficar uma pro a fazer panquecas Cacau, bom dia! Cheio de ranhoca é, bom dia, filha. O pai acordou Já temos um pequeno almoço na mesa Então, maninho sobreviveu? O que é que vais pôr nestas panquecas, Madalena? É. A manteiga de amendoim Manteiga de amendoim, muito bem! Queres com pêssego? Ai, mamãe Nós vamos ficar por aqui Olha lá Estou bom feliz vamos ficar por aqui. Eu gosto muito de papinha. Desliz, não de poção. Amém, é já porque eu cheguei a salvar um bocadinho da panqueca do barco que estava aqui. A é sério? Na cadeira. Boa, cara. Acho é mesmo bem. Agora, é a Vejam só a minha torre. Uau, olha só o que eu me fiz. Uma torre de pã. Que? Pãe? Tcharam. Temos manteiga de menina, pêssego, mirtilos, o Maninho já comeu quase tudo. Claro. A piscina por cima é naquela que tem as cadeiras. Sim! <risos> Mas, lá. Onde é que vamos agora, Madalena À piscina das cadeiras! Mãe, hum. tem ali uma, duas, três, não vou não los Ficam tão fofos, queres ver? Sim, fica muito bonita. Então põe aqui para a, para a mãe depois de morrer. Já podemos ir? Aonde? Não, a mãe trouxe umas nossas marinhas. Não, não trouxe. Ah. Acho que é fome. Já vamos ver ali só alguma coisa para comer então? Vamos só secar um bocadinho. Deste muitos mergulhos? Ah, tenho frio, mãe. Será? Vejam só quem chegou à piscina. <risos> I'm <laughs> you. O que é que fizemos hoje? Sim. Hoje oh, almoçámos muitas porcarias e fomos à cozinha. Eu dei muitos mergulhos com o meu pai e com a minha mãe. <risos> Até lá. Beijo, beijo, beijo. O que é que almoçámos de porcarias? Batatas. Duas batatas fritas. <risos> duas batatas fritas. <risos> um bolo de iogurte. Uma empada Um pastel de nata Um suminho Uma coca-cola Tu não bebes coca-cola, pois não? O meu pai bebe Bem, entretanto voltámos para casa A Madalena adormeceu pelo caminho E temos aqui um momento chef Gui Com este hambúrguer Delicioso E um pincel Bem, como é que fizeste? Este hambúrguer, nós queremos saber. Ah, entretanto, temos este em, em, em, em, em jaula-lado aqui, porque para termos um bocadinho de seco, porque senão ele não para. E enquanto não deitar aquela televisão abaixo, não vai descansar, portanto, está dentro da jaula, um pouco. Então, Gui, conta-nos. Então, assim, agora há que saber. Nós comprámos aqui uma carninha. Bem, a lente estava surda, mas pronto. Compramos então a carne. Pronto, depois comprámos um queijo cheddar, fica sempre bem os hambúrgueres. Quase, pão glava, que pão da gleba, trouxemos, muito bom. E é isto. É isto? Vamos, Vamos estar a Dijon. Vamos abrir para verem. Que maravilha. Olá. Olá. Olá. Bom dia, mais um dia aqui de férias. E hoje vou partilhar com vós o que, Madalena? E eu pus a mesa toda sozinha com a mais velha. A Madelina pôs a mesa sozinha, vejam só. Com o seu individual, o copo, o prato, o guardanapo e os talheres. Uau! Ficou incrível esta mesa. You for the first time. Mm. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. Acho que está ali estava a água. Estava boa? O que elas estar a comer? Estamos a comer um o molde de pão? Com o Helena Com o que? Creme. Creme. Desculpa, mas temos que fazer uma pausa para o teu look do dia. Não, esta casa não é a nossa. Dá uma voltinha. Com o óculos de sol. Mostra-me só o de sol com essa roupinha. Rápido, temos de ir. Uau! Lá vai ela! Bora, bora, bora! E agora? Cucu. Let's go. Cogu!